Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo esse fundo de oração é, que é usado na IURD, né, na Universal, tá? em dó menor, ok? É, antes de eu continuar com o tutorial, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho, tá bom? Queria dar uma reforçada aqui, que eu postei um vídeo tocando um trecho dele no Instagram, e o meu amigo Daniel Pincos, ele comentou lá, é, essa música é de um grupo, gravei essa aula também, há Um tempo no canal eu achava que era da Yuri, mas nem é. Dois pontinhos se chama Song From a Secret Garden, Daniel. Obrigadão aí pelo toque. Tá bom, eu achei importante aí dar o crédito, né? Senão eu não saberia o nome da música, ok? Vamos partir para o tutorial. Então, pessoal, é... é isso aqui: ó, Dó menor tá, Fá menor. Si bemol, mi bemol, lá bemol, fá menor e termina em dó menor, ok? De novo, ó, dó menor, fá menor, si bemol, mi bemol, lá bemol, fá menor, finaliza, hein? Dó menor Vocês não estranhem minha voz não, tá? Eu tô ruim da garganta aqui, numa gripe, sei lá o que que é Tá tudo atacado aqui é, Como que se toca? Toca assim, tá? Ó. Aí volta, né? menor, tá vendo? Vamos pegar, então. Bem, eu vou começar passando a melodia, tá? E a gente aqui na mão esquerda vai fazer só os baixos dos acordes. Vamos lá. Ó. certo? Mais uma vez, tá, devagarzinho. Vou dar uma preenchida agora nas coisas, tá? Vamos trabalhar aqui com duas técnicas, uma é chord melody e a outra é encadeamento de acordes, ok? O encadeamento de acordes é o que? Eu vou buscar aproximar mais os acordes, então em alguns momentos eu vou usar a mão esquerda aberta e em outros momentos eu vou usar fechada para evitar os saltos, tá? Ó. Então essa ideia de segurar o acorde aqui Tá? Poderia ser aqui ou aqui, ou até com a sétima, tá? já entra no chord melody, que é o que? Colocar a melodia na ponta do acorde. Tá? Tanto chord melody como encadeamento são assuntos do curso. Tá? Se quiser conhecer o curso, vai na descrição do vídeo. Vamos lá! Ó, vou fazer com sétima. Tá vendo? Ó, no Fá menor, já mudei a mão esquerda. Tá vendo aqui? Beleza? Vou repetir, ó. Beleza? Aí agora vai vir em si bemol. Estão vendo minha mão esquerda, como é que ela tá trabalhando? Viram? E aí aqui a gente vai fazer isso, ó. novo tá, na hora que eu chegar no dó eu venho aqui ó faço aqui o tá o dó aqui na ponte e vem ó aí eu começo de novo tomara que eu não erre né e quando eu toco muito devagar eu começo a errar tudo, vamos lá O Ré aqui terminou no Ré, dá até para emendar aqui um Mi bemol com sétima maior, tá? Ó. tá de novo, do no começo. Ó. Ah, até, chegou até aqui, ó. vou fazer mais uma vez, bem devagar tentar encaixar o máximo de notas que eu puder, vamos lá E para finalizar, você faz isso. Ó. Ah, ó. Você pode ir subindo tudo que você quiser, ok? Bem facinho tutorial, rápido, né? Tranquilo, tá? E essas técnicas elas são melhor abordadas dentro do curso, tá? Tem inclusive aulas adicionais sobre o assunto, tanto cordel melody quanto encadeamento. E se alguma coisa não estiver muito clara, eu marco uma aula ao vivo e faço com os alunos, tá bom? Te espero lá no curso e aqui no canal, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês. Espero ter cooperado aí com o ministério de vocês, aí com o aprendizado de vocês, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.